Pessoal, então, agora olha essa vista que linda que é Agora de manhã, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Dá até aflição de chegar aqui perto Quem tá aqui dá até medo, né? Olha lá ele olhando Mas olha pra vocês verem Essa vista Tô seguro Olha como eu tô me segurando aqui, ó Eu seguro aqui de longe Com medo Dá até medo Olha o Joaquim Olha que aflição que dá Olha isso, a vista Que bonito Parece que vai cair o celular da mão da gente. Deus me livre. Olha a altura. Trigésimo andar, pessoal. Olha as nuvens. Parece que está chegando uma frente fria em São Paulo. Olha um, um prédio ali com ponto. Ele, é, ele ponto, né? São vários, né? Olha o um avião, olha ali. Olha o avião passando ali, pessoal. Bem na hora. Ó. Olha lá, é nas nuvens, olha só. Ó, eu tento, tô, minhas pernas estão bombeando, pessoal. Minhas pernas estão bombeando. Deixa eu tentar mostrar para vocês de longe. Lá embaixo, nossa senhora, minhas mãos estão tá tremendo. É uma aflição, eu tenho meio de altura, nossa senhora. Joquinha não, Quem não é perigoso. O Joquinha. Tá vendo? Olha isso pessoal, que coisa linda. Mas é... a altura não é comigo não. Ó, aqui eu tô no hotel, é, aqui no Itaim, tá? E vou entrar por aqui, ó, entendeu? só pra vocês verem, tá? Aqui é a entrada do hotel, ó, o Lipinho e o Joaquim, ó, tá? só para que vocês vejam, vou fechar a porta, ó, pronto, fechei, ó, só pra vocês terem noção de como que é esse hotel. É, do IHG, tá? Eu tô pelo IHG já vou falar qual é o hotel pra vocês é como se fosse um loft para você morar também, então, então aqui dentro eles me serviram é, três águas, tá? aí tem esse cafezinho pra gente fazer tem o um micro-ondas, no armário tem aqui os pratos talheres, tudo higienizado ó, tá? Tudo certinho tá? E tem frigobar ó, tá? aí eu peguei o tapetinho e coloquei aqui essa mesa para eu fazer a live, tá? Coloquei o, o tapetinho para ele água água. É, as malas, né? Olha lá, o dondoquinho. Aí, tá? O joquinho, ó, o lipinho. E aqui, ó, só para vocês terem ideia, aí tem é, os quadros. Ó, que legal. Ah, essa escrivaninha para trabalhar essa mesa. Esse baú, tá? A janela. Ó a visão de São Paulo, já vou mostrar pra vocês do outro lado, tá? Aqui em São Paulo, pela janela, sofazinho, a cama, tá? Aí tem a sacada aqui, ó. Essa sacada, é, olha a altura, eu tô no trigésimo andar, tá? E aí, teve uma chuva aqui em São Paulo e agora acabou. Olha o pôr do sol e olha que bonito que é São Paulo aqui de cima. Você pode ver que eu tô em cima no trigésimo andar e... Vendo essa distância, dá até medo de chegar perto da, da, da, da sacada aqui Eu tenho até medo, minhas pernas estão bombeando aqui nesse momento Olha que loucura E o mais gostoso foi quando eu cheguei aqui Eles falaram assim pra mim Eles falaram assim, seja bem-vindo ao nível Platinum IHG E aí eles me deram... É escrito assim, ó é, Obrigado Platinum Membro, recompensas para todos né? Aí me deram esse andar, tá vendo? O cartão de entrada Tá? Aí tem esse cardápio menu, o restaurante que é às 11 horas. O Joaquim me chamando pra brincar, ó, ó. ó, E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o banheiro. né? Olha que bonito que é. Aí tem esse armário, olha lá, brincando, ó. Vocês estão tendo a oportunidade de ver os dois brincando, ó lá. Tá vendo a felicidade dos dois? Olha lá, o Lipim tem muita alergia, então acabou já cuidando dele bastante, ó. Isso aqui é um banheiro, ó. Tá vendo? Aqui é o espelho, ó que legal. tá? E aí você pode ver... Ó, desbrincando guarda-roupa, ó, olha lá, olha ó ó, aqui entra na cama, o banheiro, ó, tá vendo? Ó. O banheiro, não é muito, né, assim, não tem nada demais, fala, nossa, que coisa, né, mas é muito bem cuidado, ó, tudo limpinho, arrumadinho, né, ó, que beleza, tá vendo? Estou hospedando com, vou confirmar pra vocês, deixa eu ver quantos pontos foram, que eu remover com vocês aqui, foram 20, 20, 25 mil pontos, tá? 25 mil pontos para se hospedar aqui, IHG, tá? É, cada, é, é, um, é, cada ponto IHG custa 5 dólares, então é, é 25, é, foi 25, né? Então, é, cada, cada mil pontos custa 5 dólares, tá? Não pode, não pode. Olha o Jocão, tá vendo? Ele tá dando tiro piripaque dele, pra ele brincar com o lip tá vendo? Então, é, só para que você saiba, eu peguei aqui é, esse quarto, aí eles me deram... Esse aqui é um quarto status, é, é upgrade. Então eles me deram um upgrade pra esse quarto aqui que eu estou, tá? Então vou dar um giro com vocês pra que vocês... Ó, ó o pilipaque dele, tá vendo? Então eu vou dar um giro com vocês aqui, ó, tá vendo? Cara, eu achei assim um quarto grande, um quarto de... Eles deram, tá? Ó. Eles deram upgrade e fiquei muito feliz assim, tá? É, nesse hotel eu já tinha ficado duas vezes, é a terceira vez que eu fico. Dependendo da localização que eu vou fazer alguma coisa aqui em São Paulo, eu venho nele, tá? E aí vocês estão tendo a oportunidade de ver, eu, li... é, eu sou cliente Platinum Ambassador, aqui Elite do IHG. Nesse momento, eles me deram, então, é, um café da manhã incluso. E eu achei interessante que tanto no Intercontinental quanto aqui no, nesse é, esse, esse hotel, o nome dele eu até esqueci o nome, porque é Starbridge, e tá, tal. Aqui, ó, Starbridge, e tá, e aluga vai ficar aqui mais tempo, tá? Então só para que eu sou cliente é, Platinum, Elite, tá? É, eu sou cliente ambassador, olha lá, tá vendo? Status Eu me hospedei, em uma diária, tá? E aí eu é, vim para esse hotel. Eu gosto muito daqui quando eu tenho que vir para essa região é nesse hotel que eu fico, porque os cachorrinhos virem, tá vendo? Aí o que, que eu faço? Eu pego e coloco o tapetinho, que eles não dão, não. Aí eu coloco o tapetinho, coloco a água para eles não sujarem e coloco o tapetinho de xixi ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, é... espero que vocês tenham gostado desse, desse hotel, da minha, da minha hospedagem. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês é, a recepção, na entrada dele. Tem a American Airlines lá embaixo, tem um restaurante chique demais. Café da manhã top demais também. Até já, já a gente se vê de novo. E aí pessoal, tô aqui no café da manhã do hotel Panorâmico, olha aí só, vamos ver comigo? Vou mostrar para vocês verem, ó, para vocês terem noção, aqui é o hotel Panorâmico, ó. elevador. Cafezinho, pãozinho com sem lactose, um bolinho, ó, cereais, cafezinho. Hum, olha esse bolo de tapioca, que delícia! É um pedacinho dele, né? Ó, olha minha cara com o bolinho de tapioca, hum, delícia! Gostoso! Bastante coisa, hein? Olha! Que delícia! Café da manhã! Olha isso! Suquinhos Aqui é a, a, a parte do hotel ó. Vamos no frios Ovo cozido Frios ó. Olha que delícia hum, bom né Então vamos pro cafezinho da manhã Pedir um cafezinho expresso